Olá! Eu sou Gilberto Sulba, fundador do anti stress e estou aqui para falar de educação anti stress Nesse vídeo eu vou te mostrar como a educação anti stress pode ajudar você a evitar a depressão de maneira natural. Mesmo que você acredite que a sua situação é irreversível, o que aconteceu não tem mais volta. Mesmo que você sinta uma culpa constante e um arrependimento mortal, mesmo que você não veja a luz no fim do túnel, saiba que existe uma saída.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 para resistir aos pensamentos negativos, medos, culpas, vergonhas e arrependimentos. É por isso que se instala o estresse, ansiedade ou depressão. Bem, você não está sozinho nisso. A depressão, que é um caso triste, aumentou 18% nos últimos 10 anos e o Brasil está em quinto lugar. Isso dá 11 milhões de brasileiros que sofrem com problemas de depressão. Já está atingindo quase 5% da população. É a doença que mais contribui para a incapacidade, que mais incapacita as pessoas. E uma coisa triste, é a principal causa de morte por suicídio. Cerca de 800 mil por ano. Hoje o suicídio já está entre as 20 maiores causas de morte no mundo. Outros dados da OMS. Então isso dá um panorama da situação e a importância que tem um tema dessa natureza. De a gente aprender a reduzir os níveis de estresse, de ansiedade e de depressão.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 sem desperdiçar tempo nem dinheiro e sem sofrer à toa. Hoje eu consigo viver com mais propósito, tenho um dia a dia mais produtivo, equilibrado e feliz. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive perdas na minha vida. Quando eu tinha 25 anos, por exemplo, minha mãe faleceu. Ela teve câncer e foi morrendo aos poucos. Eu pensava que eu estava preparado para lidar com o inevitável. Mas quando ela deu o último suspiro olhando para mim e para minha irmã, eu descobri que eu não estava. Eu descobri que o que eu pensava não significava absolutamente nada. Eu estava começando a descobrir que o coração fala outra língua, completamente diferente dos pensamentos. Mais tarde, com a educação anti stress eu descobri a diferença entre a língua do coração e a língua do cérebro. Se você já sofreu alguma traição, o fim de um relacionamento com alguém que você ama, uma oportunidade perdida ou adeus de uma pessoa querida, você conhece esse sentimento de perda. Esse sentimento de perda pode criar uma verdadeira bagunça mental e emocional. Dentro da gente fica aquela confusão onde se misturam dúvidas, medos, culpas, vergonhas e arrependimentos. Surge uma tristeza, um desânimo, um vazio no peito e nessas horas a gente não vê mais oportunidades. Parece que vai ser sempre assim, parece que não existem opções. E a gente para de viver e apenas sobrevive repetindo os dias, reagindo a situações e aumentando o cansaço e a tristeza.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 e na sociedade, é uma das grandes causas da violência. A previdência social também fica comprometida, a saúde pública, por causa de que aumentam os gastos nessas áreas. Agora vamos falar um pouco sobre o que é a depressão, para ajudar você a entender o que é esse processo emocional, mental, da depressão que está relacionado ao transtorno de humor. O dicionário tem a ideia de cova, de cavidade, ou seja, é um poço, literalmente é um poço. E na psicologia se relaciona com síndrome ou conjunto de sintomas que afetam principalmente a área afetiva e emocional de uma pessoa, quando você se sente no fundo do poço, literalmente. Buscando a etimologia no latim, a gente encontra a ideia de abatido, de aterrado ou de apertar firmemente para baixo ou para fora, ou seja, essa relação com o exterior. Eu vou falar agora um pouco sobre as fases de adaptação relacionada à depressão. São quatro fases de adaptação. Eram três, agora são quatro. E agora vamos falar sobre como essas fases de adaptação se relacionam com a depressão. Eu não vou falar sobre sintomas, porque isso tem bastante na internet. Eu quero falar aqui um pouco sobre a atitude em relação a esses aspectos. Porque isso é isso importante, isso vai fazer muita diferença para você. Se você começa a identificar essa atitude, você começa a ter mais controle sobre ela. A depressão, ela começa, esse processo começa com um sentimento de perda, que gera uma tristeza. Eu perdi algo. Algo que era importante para mim, foi perdido. E vem essa sensação de perda, isso produz um certo desânimo. E a primeira reação é a negação. Não, isso não está acontecendo. Você recebe uma notícia ruim. Sei lá, faleceu alguém, você foi demitido... Perdeu o emprego, acabou um relacionamento, se foi traído. São notícias ruins. A primeira ideia é não, isso não está acontecendo, isso não é verdade. É a negação. O próximo passo, quando se começa a constatar essas coisas, vem a frustração. Surge um sentimento de revolta e se instala uma raiva. Você fica com raiva de alguma coisa. Seja de alguma pessoa, seja de uma situação, seja de você mesmo. Aflora essa raiva, essa revolta que é morder. Depois que passa a raiva, vem o sentimento de culpa, de isolamento, a pessoa começa a se isolar e começa o estado de barganha. A pessoa está se sentindo sozinha, culpada e começa a barganhar. É muito comum recorrer ao divino, a pessoa entrega o problema nas mãos de Deus e espera que um milagre aconteça. Este é um momento crítico, porque a pessoa pode ficar presa em lamúrias, em lamentações e acabar avançando para um processo crônico de depressão. Então ela começa a fazer promessas. Se você me ajudar nisso, eu faço aquele outro. E ela entra em estado de passividade, esperando que alguma coisa aconteça nesse processo de barganha. Como normalmente não acontece nada, surge um pessimismo, não adianta nada mesmo, não tem jeito. meu caso não tem solução. Começam a surgir pensamentos de suicídio e se instala a depressão, é, patologicamente falado. Esse é, um, é mais ou menos o um ciclo espiral que leva à depressão profunda. O que, que acontece aí? É, tudo acontece pelo mesmo motivo de sempre. A pessoa se afasta do seu centro. O centro é uma zona de silêncio, mas não é simplesmente ficar quieto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 para os seus aspectos mais eh, instintivos, mais de sobrevivência, e para fora, para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Entra no estado de passividade e o resultado disso é depressão. A gente tem que aprender a se conectar com a sua essência, a se conectar com o com seu silêncio interior, com, com a sua alma, e isso vai permitir uma reflexão mais profunda sobre o que está acontecendo. E, por incrível que pareça, Colocar um pouco desse elemento imaterial na sua vida, no seu dia a dia, vai dissipando esses estados emocionais negativos. Isso se consegue através do exercício do silêncio. Quando acontece isso, a pessoa aceita a situação e começa a modificar o seu estado de ânimo. Agora eu quero ajudar você a identificar algumas atitudes relacionadas a esse processo de depressão. Para você identificar desde o mais simples até os casos mais graves, mais avançados do processo de depressão. Vamos relacionar alguns pontos importantes aqui. Surge dificuldade generalizada, ou seja, uma queda geral no rendimento. Comportamento temerário. A pessoa coloca-se em situações de riscos desnecessários. Começa a correr risco, por causa que ela já não está mais valorizando a vida dela. Surge autoflagelação. A pessoa começa a provocar dor em si mesmo por culpa, por medo, por se sentir impotente, Vícios, ou seja, começa a automedicação, recorre ao uso de drogas, de álcool, para aliviar os sintomas da depressão. Quando a pessoa está em estado de depressão ou tá depressivo, isso reduz o tamanho do hipocampo, diminui a, a capacidade e as possibilidades da pessoa, então é bem crítico essa situação. Quando a gente volta ao estado normal e passa essa fase, o hipocampo retorna ao tamanho normal. Se você ficar muito tempo nesse processo de depressão, uma depressão crônica, o hipocampo atrofia. Nesse sentido, ele não vai retornar mais ao tamanho normal. Então, por isso que tem que buscar maneiras de voltar rapidamente ao estado normal, situação normal emocional. E de maneiras mais naturais possíveis. Esse bem conhecido suicídio, pensamentos suicídios que levam à morte. A gente já viu que no mundo hoje são 800 mil suicídios por ano, decorrentes do estado de depressão. E qual é o lado bom da depressão? O que, que tem de bom nisso tudo, afinal de contas? Será que existe algo bom nisso? Sim, existe. Assim como a dor física que, ah, eu tenho uma dor na perna, indica que você tem um problema para resolver na perna, a depressão é uma dor emocional e indica que tem um problema para ser resolvido nessa área, onde você está sentindo essa dor. Normalmente está associado a um sentimento de perda. Então, revisa aí no seu passado quais as coisas que lhe produzem esse sentimento de perda e precisa renovar isso aí, modificar esse sentimento, reciclar. A depressão não te leva a um estado de reflexão, te ajuda a definir novas perspectivas de vida, te faz pensar um pouco sobre a sua vida, como você está, como você chegou nisso, o que você pode fazer para sair disso. Ela produz autoconhecimento. Ela te ajuda a alcançar um outro grau de compreensão sobre o sentido da vida. E aí está o autoconhecimento na veia. E produz aprendizado. Porque faz nascer um desejo por mudança de postura. Você quer mudar essa situação. Ninguém quer ficar depressivo. E esse desejo por mudança te leva a buscar aprender coisas novas. Talvez por isso você esteja aqui agora. E isso vai te produzir aprendizado e vai te ajudar a sair desse estado... Negativo Esse estado emocional mais depressivo E a espiritualidade Por causa que ela te coloca em contato Com o eu Consigo mesmo, com o interior, com a alma Ela ajuda a fortalecer a sua fé Então tem aspectos positivos na depressão Isso tudo a gente consegue Através do silêncio Desse recolhimento interior De você ter um espaço para entrar em contato Com você mesmo, com a sua alma Não precisa entrar em depressão para fazer isso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 Mm-hmm.